E ontem, a Justiça voltou atrás na decisão de indeferir o aeroporto do PSDB. A votação aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral e, por sete votos a zero, deram à ex-prefeita, que mal conseguiu esquentar a cadeira, o direito de comandar novamente o município. De acordo com os relatos nas redes sociais, teve mais fotos ontem do que no próprio Acho que os moradores já estão tão acostumados com esse entra e sai que já ficam com o estoque de fogos ali dentro de casa, só esperando a troca de prefeitos. O fato é que o traeriense já está tão saturado e alienado nessa estabilidade administrativa que mal consegue enxergar os males dessas trocas. E, por causa disso, o município continua a mesma coisa, andando a passo de tartaruga. Eu só espero para o bem da cidade, que essa troca seja a última e que a renomeada prefeita de Trairi faça realmente um bom trabalho.